Bom, galera, não é a novidade que os governos passados, não somente aí o do Bolsonaro, tá? Não quero focar só nisso daí, não. Mas os governos passados andam trabalhando, né? Contra a nossa cultura, contra a nossa educação e a saúde. E é até engraçado, chega a ser até engraçado, né? Porque esses são exatamente os únicos três pilares que toda população, que todo país devia seguir e prezar. Sem a saúde, não sei se eles não perceberam, né, mas não temos nem mesmo pessoas para votar neles. Sem educação, nós não vamos ter cultura. E sem cultura, nós temos pessoas, sociedade em guerra. Uma sociedade, uma população sem cultura, né, ela com certeza vai estar em guerra. Que é praticamente, né, o que eles andam trabalhando há muito tempo pra gente. Aqui nós temos a matéria falando sobre o TCU, que é exatamente o órgão aí do governo que fiscaliza, que investiga é, todo investimento, toda aplicação financeira, né, do governo. Em leis, em projetos, etc. E ele anda investigando, então, a partir de ontem, uma notícia que rolou exatamente ontem, né? A aplicação aí da Lei Rouanet, que é a lei que protege, que é a lei que favorece né, os artistas, não só autorais, mas também tem muita empresa, é, na gestão Bolsonaro. Antes de começar a falar mais sobre matéria, se você curte meu conteúdo, né, eu agradeço muito, deixe aí o seu apoio, deixe o seu like, principalmente o comentário, me envie também matérias, notícias para eu estar comentando aqui pra gente, beleza? Bom, logo no começo da matéria vemos essa fotografia super lustre com pessoas muito importantes, principalmente em específico, este cara aqui, não sei se você conhece ele, mas é o nosso atual secretário nacional da cultura. Quem é ele realmente é o Mário Frias. Se você pesquisa esse nome no Google, vai encontrar exatamente que ele é o ex-ator é, da Malhação. Simplesmente isso. Eu assisti Malhação realmente há muito tempo atrás, tá? Pouquíssimos episódios. Não tenho absolutamente nada pra falar sobre a pessoa, Mário Frias. Mas aqui na matéria a gente vai entender que ele, como secretário nacional da cultura, né? Anda sendo simplesmente mais do mesmo. Não anda fazendo praticamente absolutamente nada, né? Em conjunto também com outras pessoas e muita política, muito dinheiro, muita enrolação envolvida. Vamos lá. O TCU, então ele enviou para todos os produtores culturais, né, um questionário perguntando sobre como anda sendo, né, a lei Rouanet, se anda sendo bem aplicada, se o dinheiro anda sendo, é, viável para eles e até mesmo muito bem também digerido e aplicado em outros projetos, né e esse questionário o TCU já avisou que não é, não será identificado tá, você pode, se você recebeu, né você pode responder ele sendo a favor, sendo contra, qualquer tipo de partido, presidente, etc mas é simplesmente para avaliar realmente, né, se tudo tá rolando de maneira de maneira correta, né, se as leis operacionais aqui estão sendo, é, como que eles podem aprimorar, né, tudo isso aí interessante, porém, no mesmo dia que foi tudo ontem, né o governo também, Bolsonaro, ele acabou ampliando, modificando e colocando agora alguns valores bem menores Para quem tá participando da lei Rouanet. A gente pode até mesmo fazer aqui uns dois lados da moeda, tá? Nessa parte. Mas vamos entender aqui que, ó, nessa quarta, então, a secretaria anunciou que temos mudanças na lei, né? Entre as quais o artista solo, agora ele vai receber de 45 mil que recebia antes no total, né? Tinha um projeto que recebia menos, tinha os outros que chegava, chegava até 45 mil. E agora vai mudar para 3 mil reais. De que foi mais significativo, é uma diferença muito grande, né? E a redução agora para empresas, né, que podem é, captar também patrocinadores, mudou de 10 milhões para 6 milhões. Então, claro, os artistas solos com certeza eles vão... É receber uma mudança muito maior, né, do que para as empresas, e isso daí é uma coisa sempre muito comum, né, a empresa vai trazer também mais dinheiro para eles, enfim mas o que é importante ressaltar aqui, é essa pesquisa, né, que o TCU tá fazendo, ela é realmente muito importante porque, não defendendo também, né mas, vai que esse dinheiro vai que essa lei, né, já estava sendo aplicada de forma incorreta, vai que esse valor para empresas, né, principalmente de 10 milhões, né, fosse alguma coisa muito agressiva, né, porque onde estão sendo realmente aplicados esses 10 milhões, porque a gente vê cultura, a gente vê muita coisa interessante, mas... 10 milhões é muito dinheiro, 10 milhões é muita coisa e a gente deveria ter ainda mais. Ainda mais eventos, ainda mais cultura de forma geral para a sociedade como um todo, né? Então, sim, essa pesquisa ela é importante, mas por contrário também, né, Eles acabam modificando a lei de forma muito agressiva e quem já estava planejando, né? Utilizar algum projeto para a Lei Rouenet já estava garantindo isso ou até mesmo planejando para o futuro, né? Eu vou já estou produzindo alguma coisa né, que no futuro vai ser utilizado pela Lei Rouenet. Então essa pessoa com certeza nesse momento vai ficar bem desesperada. Mas é isso então, né deixem nos comentários a sua opinião né, sobre tudo isso aí, se você é a favor de alguma coisa ou contra também, se fique à vontade aí, comente. Né? Mas essa é a matéria de hoje, então espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.